E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer uma análise aqui no Audi RS7. Vamos ver se esse carro aqui é interessante para a gente fazer gameplay ou até mesmo levar para o modo online. Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e depois a gente vai testar ele contra alguns modelos que a gente já testou em outros episódios. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas do Forza Horizon. 5, se você quiser participar das nossas corridas online, é só você aparecer lá na Twitch, o link da Twitch tá aí na descrição também beleza? Beleza, estamos aqui na parte de aprimoramentos, aqui na parte de conversão, troca de motor, melhor opção para esse carro aqui, engraçado que o motor V10 deixa ele com a manobra melhor, eu acho que é porque o motor V10 deve ser um pouco mais leve então, com o motor V10 ele ficou com a velocidade bacana e com aderência melhor, esse carro aqui eu não recomendo colocar ele na classe S1 porque o Nível de aderência dele não chega bem até lá. Se você não manja nada disso, na descrição do vídeo dá uma olhada na lista de dicas. Motor V10 tração nas quatro rodas: esse carro tem que ter. Ele é tração nas quatro rodas, o bom que fica mais estável com a arrancada, muito boa. Aspiração aqui: a gente vai deixar original. Aerodinâmica aparência para-choque: eu estou utilizando o para-choque da ABT. Eu quero deixar esse carro bem esportivo e aproveitar ele no modo campanha, então vou colocar aerofólio: eu estou utilizando da ABT também, o do Forza meu irmão, se você colocar o do Forza, você vai ter mais aderência e você viu que o nível dele, ele classe A baixou e dá pra você colocar outras peças, mas mano, eu não vou colocar o aerofólio do Forza deixa nos comentários se você acha que é pelo menos aceitável eu acho simplesmente que é um crime eu, minha opinião, colocar esse aerofólio do Forza, eu vou deixar da ABT deixa nos comentários aí, tem uma original né, que baixa um pouco a aderência dele, mas melhora muito a aceleração arrancada até frenagem melhora né não faz muito sentido mas melhora mas eu coloquei esse detalhezinho se você quiser tirar fica até um quilo mais leve para-choque eu estou utilizando para-choque da ABT que ficou muito bonito né tem detalhes de fibra de carbono eu tô vendo que vem um escapamento também no caso aqui ele deveria ser mais leve mas aqui ele veio mais pesado esse para-choque da ABT é, para-choque ele tem detalhe de fibra de carbono e o escapamento com certeza escapamento aqui deve ser um escapamento mais leve, né? Mas o Forza não calculou isso. Saia lateral, só tem um detalhezinho ali no canto, né? Um detalhezinho ali de fibra de carbono. Teoricamente deveria melhorar, mas aqui não melhorou. Pneus e aros compostos de pneu. Esse carro aqui tá utilizando pneu de rally. O pneu original dele, a gente tem uma aderência muito baixa. Esse carro aqui veio com uma aderência muito baixa. Eu até fiz uma reclamação no Twitter falando para os desenvolvedores e a playground games que os carros estão chegando para a gente com aderência muito baixa mano esse carro aqui tá com aderência de classe B você tá entendendo aí eu tive que colocar esse pneu aqui para ele subir o nível de aderência né? esse pneu de rali é muito bom largura de pneu dianteiro não coloca largura de pneu traseiro dá para colocar no máximo largura de pista traseira pode colocar no máximo largura de pista dianteira não dá para gente colocar senão ele vai para classe S1 eu não quero deixar esse carro na classe c 1 porque vai ficar mais difícil de controlar estilo de aro como você tá vendo aí é original da Audi conjunto de transmissão, eu coloquei a embreagem de corrida, eu coloquei a transmissão de corrida, linha de transmissão tá na esportiva. Diferencial, eu tô testando esse diferencial de rally para carros que tendem a sair de traseira para ver se eu tenho um controle melhor dessa saída, mas é só um teste. Plataforma e controle, freio original da Audi, não coloquei nada. Suspensão você pode colocar de corrida. Barras estabilizadora pode colocar na dianteira e na traseira também, tá? Isso ajuda na manobra Sobra. reforço no chassi não, geralmente coloco em tração traseira para dar estabilidade redução de peso, deu para a gente colocar redução de peso esportiva esse carro tá com 1821 kg, é um carrinho bem pesado ele tem até uma potência bacana, ele está com 637 de potência nível de aderência dele só é a 97 km por hora que eu não curti tanto aqui na parte do motor só deu para colocar aqui coletor de admissão, coloquei esse de é, esportivo se não me engano, a segunda opção e deu para colocar o escapamento de corrida. Se você tirar todo esse kit de aerodinâmica que eu coloquei, provavelmente ele deve ficar um pouquinho mais leve, aí dá para você até fazer outras alterações, mas eu quero manter esse carro com essa originalidade aqui para a gente curtir o design dele. Cara, eu vou testar o nosso carro nessa pista aqui. Que ele é um sedã pesado e a gente tem um tempo aqui com a BMW M8, né? Vamos ver se ele consegue competir contra ela. Vamos entrar aqui, modo rivais. A classe do nosso carro é classe A, melhor opção, não tem como. Aperta Y aí, vamos buscar o tempo que a gente virou aqui com a BMW M8, né? Vamos ver se esse carro consegue competir contra ela, né? Já selecionei meu fantasma, vamos lá pegar o carro. Vamos lá. Esse carro aqui, eu lembro que a última vez a gente fez aqueles testes de, de análise né, com o Golf. Ó, tá bem próximo da BMW. Tá passando dela. Será que ele é melhor que a BMW M8? Deixa aí nos comentários se você já sabia que era ou não. Uau, que fino que eu tirei de checkpoint. Ó. Deixou a BMW M8 lá atrás, né? E, e, mas esse carro aqui, eu acho que ele não bate o tempo do Golf não, tá? Você nem se compensa a gente... Opa, fazer essa comparação. Essa pista aqui eu quase não corro nela. Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo aqui, porque a gente já dá uma treinada, né? Carrinho bom, melhor do que a M8, Tá? É, em questão de desempenho. Vocês viram o preço desse carro aqui no Brasil? Deu uma pesquisada, né? 1 um milhão e 200 mil. Cara. Ele custa 166 mil dólares, se eu não me engano. Convertendo é, direto, uma conversão direta deve dar na casa dos 880 mil reais. Conversão direta. Só que aí tem a questão dos impostos e tudo mais, né? Aí ele vai pra um milhão, 1 um milhão e duzentos. É grana, né, cara? Eu vou falar pra você. Eu acho que um Eu não sei, né? A última vez que eu vi o preço de um Porsche 911 aqui no Brasil, é, eu vacilei ali atrás, ó. Na casa dos... 600 mil reais um Porsche 911, eu prefiro um Porsche 911, apesar que esse carro aqui é lindo né, mas por exemplo eu compraria um Porsche 911 e um Jetta vermelho, teto solar e pronto, o Jetta para dar o rolê e o Porsche aí é só para desfilar mesmo né, final de semana, algum evento especial e o Jetta para dia, o dia a dia né. O Jetta, oh, o Jetta é bonito, cara. Eu não sou muito fã de Sedan, mas aquele Jetta eu teria ele fácil, porque o carro é embaçado. Beleza, a gente bateu o tempo dessa BMW, dava para melhorar um pouco mais, né? A diferença, diferença de 1.4 segundos. Cara, a gente tem um tempo aqui que é com um hatch, tá? Então eu acho que vai ser complicado porque é um golfão, né? Vamos ver de qual que é aqui. Deixa eu entrar no evento aqui, rivais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like. Você está foi desconectado para variar, né? Vamos olhar aqui, cadê o tempo do Golf? Ah, aqui ó. Golf R2021 é o novo, né? Golf R2021. Já selecionei o meu fantasma, que eu virei o tempo aqui. Vou pegar o carro. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue bater o tempo desse Golfão. O um Golf R, né? A arrancada do Golf é isso aí mesmo, você tá vendo aí. Olha lá. Ó. A arrancada do Golf é, é, é braba, braba. É, são poucos carros que tem essa arrancada aí. A vantagem dele é essa, que ele pega e vaza. Aí se você não errar nenhuma curvinha, aí você consegue é, buscar, é, ganhar a corrida de Golf, né? Eu espero que esse eu tenha errado alguma curva aí Pra gente conseguir aproveitar E passar ele né? Essa aqui eu errei junto com ele Aí ai, ai Quase que eu bato Opa, aqui ele errou Que eu encostei muito Aqui eu vi que ele errou Boa Ah, então esse tempo meu aí Não foi uma hot lap mesmo não Tentar ganhar esse golfão aí Aí, aí hein? Vamos, vamos Se não for manual com embreagem aqui Não vai não, velho Tem que ser manual com embreagem aqui Pra manter a aceleração, o giro alto O tempo inteiro, ó Giro alto, giro alto só no vermelho. Acelera devagar. É um carro assim, dá pra levar pro modo online. Se ninguém tiver apelando, né? E você... Largar bem. Pegar um lobbyzinho aí com os caras distraídos, vai. Dá pra tirar onda. Ontem eu tirei onda em live com esse carro aqui motorzinho v10 o motor original dele é massa cara o forza fala a gente melhorou o som dos carros os sons estão mais reais aí beleza chega no jogo você tem que colocar o v10 você tem que tirar o motor original com o som perfeito você tem que colocar um v10 no carro não anda. aí beleza esse kit aqui da bt eu, eu comentei hoje lá no Twitter, eu fiquei indignado. Por que, que eu, os desenvolvedores não colocam o mesmo nível de aderência nesse para-choque desse carro, o mesmo nível de aderência do para-choque do Forza, cara? é uma coisa tão, tão assim, mano, simples. Ah, não, tem que colocar o aerofólio do Forza para o carro andar bem. Então não precisa trazer esse aerofólio para cá, esse para-choque. É uma coisa... Conseguimos bater esse tempo aqui, mas eu, eu acho que o golfão poderia ter virado a volta melhor. Se a volta desse golf deve ser de online, vamos ver o tempo que ele conseguiu. Que carro lindo! Arrancou dois segundos. Ah, esse golf aí andou lerdo, viu. Cara, essa pista aqui, a gente tem um tempo daquele Golf, que tem uma manobra absurda, né? Dá pra ver que tem muito mais manobra do que esse carro. Mas a gente pode aproveitar nessa reta que tem aqui, que a gente sabe que esse carro tem uma reta boa, né? Então vamos entrar aqui, modo rivais. Ó, oh, disseram que ia tirar essa mensagem de você for desconectado. Nunca tira, né? Isso é incrível. Aperta Y, vamos ver aqui o tempo meu. Golf R 2010, é aquele com o novo body kit, né? Cadê? Aparece aí, cadê, cadê? Aqui. bora. Beleza, vamos lá, depois eu tenho que mostrar a configuração de tunagem, né? Vamos lá, vamos lá. A arrancada desse Golf, dos Golf, né? Assusta, né, mano? Mas esse carro aqui eu sei que tem muito mais sinal do que esse Golf. Esse carro aqui eu coloquei numa pista ontem... E ele bateu 13, então fácil, mas ele demora, né? Porque ele tem pouca... Ele tem muito peso, né? E pra extrair o máximo de potência, nossa. Haja torque, viu? Vamos lá. Deixa eu bater ele, acho que eu perdi tempo, hein? Ou concentração, porque essa volta aqui, isso eu tive que. Tirar o dedo duas vezes do acelerador Senão não vira é okay, Golf Eu só quero uma coisa, velho Eu quero carros mais fáceis de controlar Porque, velho chegar o um momento da série Que eu não vou conseguir bater o tempo dos carros mais não Nossa, perde o check. Pra que frear aqui, velho? Oh, meu Deus! Beleza. Lembrando que tá tendo série do Horizon 1 aí, o nono episódio, tá? Cara, esse tempo aqui, irmão, quer treinar? Pega essa tunagem que eu vou compartilhar depois desse vídeo e tenta bater esse tempo aqui, velho. Porque eu vou falar pra você, a última vez eu passei mal. Agora, quanto? 500 milésimos. Deixa eu mostrar a configuração de tunagem para quem quiser copiar depois aí e fazer alguma alteração para tentar bater esses tempos aí que eu fiz, tá? Tá aí para você. Lembrando que na descrição tem vídeo detalhado sobre isso aqui, o que mais tem no canal de tunagem. Se você já quer baixar a configuração, já vou deixar compartilhado para você. Olha, o nosso carro é muito bom, cara, mas você não pode errar praticamente nada para você extrair um bom desempenho aí, principalmente no modo online. No modo de campanha esse carro aqui é muito bom também. Eu gostei da manobra dele, mas Poderia ser melhor, né? A gente poderia ter a opção de colocar ele na classe S1, mas eu tô reclamando para os desenvolvedores, porque os carros estão vindo sem aderência nenhuma. Tem que ficar preso na classe A, mas ele deveria ser um S1. Haja overclock para você conseguir extrair o máximo de desempenho desses carros que estão chegando para a gente aí. Por falar em overclock, meu link tá na descrição. Se for comprar, use o meu cupom, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.